Gente, estamos aqui na Escola Super Kids, porque hoje, quarta-feira, é a oficina de vídeos né? e de games que eles vão ter os alunos do Projeto Memórias em Rede, que são os alunos do Colégio Mário de Almeida Alcântara e Avelino da Paz Vieira. Então, nós trouxemos os alunos para cá e hoje começam as oficinas que a gente vai mostrar para vocês. é a segunda oficina da série de três que é a escola super geeks aqui da ponta da praia de santos está oferecendo para o projeto Memórias em Rede como parte dessa parceria que a gente tem. né? A gente está aqui agora com a Bia, a Beatriz, que é da Escola Super Geeks e vai contar um pouco para a gente o que os alunos estão fazendo agora e o que vocês esperam oferecer para os alunos. Bia. O Minecraft é um fenômeno, né? é muito discutido o uso dele como uma plataforma educacional. Tanto que hoje existe o Minecraft Edu, que é uma plataforma só para educação. Então, a nossa ideia é valorizar né? tanto as normas da BNCC, que fala sobre uma metodologia ativa, que desperta várias competências. Então, a ideia é que eles explorem a criatividade, a lógica, tudo isso, e ainda é, façam uma ligação com o que eles estão trabalhando no projeto, que são as memórias afetivas, as ideias que eles gostariam, e como trabalhar tudo isso, esse desenvolvimento. Então, a gente propôs para eles que eles construíssem uma vila, uma cidade dos sonhos, ou que reconstruíssem um lugar de onde eles têm uma boa memória. Então, além deles trabalharem a memória, eles vão fazer isso em um cenário totalmente tecnológico. Então, é bem bacana porque eles vão explorar a criatividade deles e vão trabalhar duas coisas: uma habilidade tecnológica, né, como também o que eles já vem desenvolvendo no projeto. O que, que vocês estão fazendo hoje aqui na Super Geeks? Estamos montando um jogo que constrói casas. O que, que você está achando da oficina? É grave. Por quê? Porque a gente está fazendo coisas novas. Alguma, você aprendeu alguma coisa? O que você aprendeu de novo? O assim? que, que você nunca tinha feito? É. Não, posso falar? Oh, ah, foi, ah, foi de montagem. E o que, que você está achando dessa experiência extraordinária? É uma palavra que de eu queria mostrar